Não fique negócio de rararar <risos> pulando pra lá e pra cá, não. Então, toma tiro. Snaipada na cara. Toma, senhor Costa. Olha que mosca chata, essa filha de uma puta saída daqui Mosca filha de uma gaita Poxa, entra aqui no quarto todo forrado, ar-condicionado Opa, tem alguém atirando ali mano.